Olá, meu nome é Rita de Cássia Marreiros Valeriotti, estou diretora do Polo Regional do SEDES de Itaperuna há quase 20 anos. Vejo isso como uma missão muito gratificante porque foi a primeira unidade de ensino superior à distância implantada no noroeste fluminense do estado do Rio de Janeiro. Nós temos assim uma relação de amizade muito grande entre todos, toda a comunidade acadêmica e muitas histórias de sucesso. Tem sido enriquecedor para a minha vida acompanhar a vida de pessoas que conseguem realizar seus sonhos no seu, na conquista do seu diploma que em aprovação em diversos concursos, enfim, tem uma história de sucesso. A importância da implantação do polo para o município de Itaperuna é como se fosse um tesouro, porque para o comércio foi também muito importante essa questão da, da movimentação de acadêmicos, né, o serviço de hotelaria, comércio, enfim, é, foi ganho para todo, toda a região. E eu quero dizer para vocês o que, que eu espero é, do futuro para este polo. Eu espero é, que ofer possam ofertar novos cursos, novas oportunidades e que é, os governantes municipais abracem cada vez mais a ideia de ter um polo universitário em nosso município. Obrigada a todos.